Uma professora, uma influenciadora ou uma amiga virtual? Alunas, admiradoras ou sugadoras? Quem nos tornamos dia após dia sem perceber? Na boa intenção de tornar o conhecimento técnico mais acessível, eu o infantilizei. Numa linguagem que beirava mediocridade, eu reduzi tudo a uma simples, simples costurinha. Mas será mesmo que esse é o melhor jeito de ensinar costura? Será que você, de fato, aprendeu? As dicas rápidas, as respostas prontas, se eu dou a mão, vão exigir o braço. Será que esse é o melhor jeito de fazer o meu trabalho? Será que esse é o jeito certo para que você tenha resultado? Todos os dias eu ouvia, qual o tempo de acesso do curso? Mas só dois anos? Poxa, mais tempo de acesso me ajudaria a aprender. E eu cedi. Mas sabe qual foi o resultado? Apenas 8% das alunas concluíram o curso. Nunca foi falta de tempo. O que falta é o seu compromisso e o meu pulso firme. Será que o fato de eu ter cedido te ajudou? Será que você realmente fez a sua parte? Eu não conseguia propor bordados elaborados, modelagens e costuras complexas. Tudo era um sofrimento. Eu sempre ouvia, nossa, mas isso é difícil demais, trabalhoso demais. Eu tenho medo de errar. A essa altura da minha vida, costura e artesanato deveriam ser prazerosos, terapêuticos. Eu não estou mais na idade de me preocupar. Mas se você comprou um curso e não quer se esforçar para aprender, o que você quer de fato? Uma dama de companhia para te assistir fazendo nada? Eu não sou esse produto. E com isso, a cada dia que eu lidava com tamanha estagnação, a minha paixão por criar roupas únicas e encantadoras esfriava. Será que eu deveria permitir que a sua mesmice limitasse o meu trabalho? E será que você deveria desistir do seu próprio desenvolvimento? Mas o meu trabalho precisava continuar. Só que não da mesma forma algo precisava ser feito.